Pessoal tudo bem com vocês, Eu espero que sim, hoje vamos fazer uma receitinha aqui diferente aqui no canal é, De uma misturinha que vocês podem usar, é, falando pode ser também jateado ou fosqueado Certo, vamos precisar muito para fazer alguns artesanatos agora Então vamos precisar desses, um tanto assim, ó, de 50 ml de cola de qualquer tipo, de qualquer marca que você tiver Certo, esses copinhos aqui Aí meio copinho ó, de álcool, pode ser qualquer álcool também. Aí aqui a gente vai misturando. Depois de bem misturada a cola, vamos colocar é, a maisena ou amido de milho, né? Mais popularmente conhecida, amido de milho. E mexer também, até ficar uma, uma massinha bem homogênea. Então fica assim, pessoal, ó, tá bom? Aí aqui vocês podem pa estar tá passando em vidro, é, garrafa PET, garrafa de vidro, garrafa escura, garrafa clara e também pode colorir também. Pessoal, se vocês preferirem, vocês podem também estar tá passando na peneira, certo? Aí agora vamos fechar aqui no vidro. Uma esponjinha assim, ó, não pode ser molhada, tem que ser seca. Ou então vocês podem estar usando pincel também. Ele seca muito rápido também. Tá bom? Mas não pode lavar. Ele não pode lavar não. Caso vocês queiram lavar, vocês passam verniz também quando terminar o trabalhinho de vocês. E agora, ó, no plástico, na garrafa PET. Mesmo processo. Dá super certo. Para fazer o colorido, eu vou usar esse pigmento aqui, ó. Pigmento xadrez. Vem no material de construção. Vamos fosquear ou jatear como queiram chamar aí, tá bom? Aí vamos fazer isso aqui, ó, esse roxo ou lilás, com o mesmo xadrez. Ó. Aí vamos mexer. pegar a boxinha seca e fazer a mesma coisa. ó pessoal aqui já secou ó como ficou ó. Se caso vocês for fazer é como eu disse, vocês não podem lavar, mas podem é, passar um verniz fosco também, certo? Olha como ficou aqui na, na, na garrafa pet. Aqui, ó. Também. Isso aqui nós vamos usar muito aqui no canal. Aqui, ó. Como ficou. É aqui eu já tinha feito alguns trabalhos aqui, ó. Esse aqui. Esse colorido também. Fiz esse verde. Gente, dá para fazer um monte de coisa, ó. aqui dá para fazer porta velas, ó. luminária, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse, dessa receita de hoje, certo, é meio diferenciada aqui no canal, mas é essa mesmo a intenção, fazer coisas novas para vocês. E quando vocês for fazer essa misturinha aqui, vocês passam um, um tanto que dê para vocês, vocês usarem um dia só, tá bom? Que não serve para guardar e quem já gostou e ficou até agora é, se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações e se avisar também Deixa um gostei não se esqueçam comenta lá embaixo se você gostou e o que vocês querem ver eu fazendo ser luminária é, aproveitar a garrafa pet tá bom aí pessoal vocês compartilhem aí para chegar mais gente mais amigos e conhecer o nosso trabalho aqui no canal tá bom Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!